A morte é uma separação. No Éden, o homem se separou de Deus pelo pecado. A primeira morte se deu lá. Depois, o homem, que tinha o direito de vida eterna, que tinha a oportunidade de viver sem experimentar a morte, por, por causa da introdução do pecado no contexto das relações humanas, a morte veio ao mundo. Todos os homens, um dia descerão à sepultura. Então a morte passou a fazer parte da vida das pessoas e passou a temorizar tanta gente, todos nós, nem Jesus, no seu ministério, mesmo sabendo que era necessário morrer na cruz quando chegou o ápice do seu ministério, a Bíblia diz, e foi Lucas que era um médico, Lucas deixou escrito, o seu suor converteu-se, em grandes gotas de sangue porque estava se aproximando a hora da morte a terceira morte é eterna a hora que o homem vai se separar eternamente de Deus Cristo veio ao mundo para dar ao homem o direito de vida eterna para romper com essas cadeias para arrancar essas prisões que aprisionavam o homem e dar ao homem o direito da vida eterna Nessa reflexão, eu quero deixar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18, que está escrito assim, 2 Coríntios 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eterna. A matéria ela não é eterna. Tudo que foi criado está sujeito à morte. Isaías 40, versículo 8, diz, e seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a maior promessa de um cristão. Por esta razão, a morte de um cristão não deve ser um momento de tristeza, deve ser um momento de alegria. O texto que nós colocamos, do Salmo de número 116, versículo 15, diz que preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. E essa expressão nos mostra o carinho e o prazer de Deus em recolher os seus filhos cada um vai cumprir o seu propósito aqui na terra, e quando chegar a hora que o Senhor recolher para si, é importante que as pessoas estejam em Cristo, é importante que as pessoas conheçam o poder do Evangelho, tudo está morrendo, exceto a nossa alma, Hebreus, capítulo 10, versículo 27, diz que após a morte, o ser humano segue-se ao juízo, porque a alma do ser humano, essa sim, é eterna. Existe uma eternidade, tanto para aqueles que estão em Cristo, como para aqueles que nunca receberam a Cristo ou rejeitaram o sacrifício do Filho de Deus. A grande verdade é que a morte bate na porta dos reis, dos sábios, dos inteligentes, dos capazes, do doutor, da pessoa mais simples. Todo ser humano, um dia, vai chegar a um ponto que receberá um convite a deixar essa terra e seguir a eternidade. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo disse assim, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, Paulo, ele, ele vislumbra essa revelação, quando entrega aos irmãos em Filipos depois dele ter uma revelação tão profunda, ele diz assim, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito falar, então Paulo, ele fala de algo tão expressivo, mesmo declara, o olho não viu, o ouvido não ouviu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, por isso o Salmo 116, versículo 15 diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, nossa vida, ela é como um sopro, uma flor que logo murcha e seca, como um corredor veloz, como um breve pensamento, tudo passa muito rápido, e passa numa velocidade que nós não percebemos, quando nos damos por si, já temos netos, bisnetos, tataranetos, a idade chega, as amigas indesejáveis aparecem no rosto, é ou não é? As pernas não têm mais a força, a mente continua funcionando, mas o corpo não reage, as vontades temos, mas não, tem um não temos capacidade de realização, porque tudo na vida passa, e passa em uma velocidade muito grande. Lamentavelmente, a vida proporciona para nós alguns momentos que nos faz pensar, e por muitas vezes, refletir, e com muita intensidade, porque uma pessoa cheia de saúde, ora entre nós, esbanjando alegria, sempre alegre, a Olga era essa pessoa sempre alegre, com muitos problemas, sempre transmitia alegria, eu quando ia cortar o meu cabelo, eu deixava pelo menos uma hora livre, porque era uma hora a Olga falando no meu ouvido, e você que é lá sabe disso, que é assim, não era assim, era uma hora, e ela me dava muito conselho. E eu confesso aos irmãos, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Eu sempre digo o seguinte, as boas pessoas são aquelas que falam a verdade para você. São os melhores amigos. E a Alga era muito verdadeira. Tinha hora que ela era verdadeira até demais. É ou não é? Mas é por isso que nós estamos aqui, porque pessoas verdadeiras são pessoas de uma única face então são pessoas que representam valores, são pessoas que trazem alguma coisa de especial na sua vida, não representam a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, representam Deus, e Deus é verdadeiro, e todo aquele que vive na mentira, não professa o nome do Senhor, e a alga tinha esses princípios, que muito nos alegrou, então, tudo passa muito rapidamente, imagine a beleza, a juventude, a força física, tudo vai com uma facilidade muito grande. Nós não paramos para refletir, muitas vezes nem programamos o final da nossa vida, porque às vezes não dá tempo, porque tudo passa muito rápido. A casa onde vivemos, o lar que amamos, as riquezas que acumulamos, a profissão que abraçamos, os planos que formulamos, as relações que mantemos, são somente por um breve tempo. Nada levaremos desta vida. Quando partirmos deste mundo, deixaremos apenas saudades. Isso quando nós construímos uma vida sobre princípios e valores porque existem reis na Bíblia que não são lembrados, mas tem reis, eu tive a oportunidade de visitar o Monte Sião em Jerusalém, e fui ao túmulo do rei Davi, é impressionante como tem pessoas que deixam um legado, deixam uma história, a Olga deixou essa história, deixou um legado, deixou um exemplo de pessoa, amiga, amável, ao mesmo tempo que estava brigando, estava abraçando. Ela não era assim. Ela ficava nervosa, brigava, falava e daqui a pouco te ligava. Ela não é assim. Não era desse jeito? Ela dizia, pastor, eu não gostei. Aí eu tomava um copo d'água. Porque era o tempo dela pensar. E quando ela pensava, ela mostrava o um amor tão grande que ela tinha no seu coração. E isso é o principal para todos nós. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, porque enquanto a vida há esperança. Enquanto o homem tem o fôlego de vida, ele tem o poder da decisão, o poder da escolha, ele pode decidir entre o mal e o bem, entre o certo e o errado, entre ser uma pessoa de caráter ou entre ser um mau caráter, entre ser uma pessoa bem vista ou ser uma pessoa extremamente negativa para as pessoas. Enquanto nós temos a vida, nós temos a oportunidade de reconhecer o sacrifício do Filho de Deus. Jesus morreu no alto do Calvário para dar aos seres humanos a oportunidade de alcançar a salvação. O bem mais precioso que o homem pode receber. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, o estado mais colorido do Brasil. Deixa eu explicar para que você entenda, a mata é verde, o mar é azul, a linha é vermelha, a linha é amarela, o comando é vermelho, e a coisa é preta. No Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas morrerem sem Cristo um semblante de uma pessoa que morre sem Cristo é tenebroso, os dentes estão trincando, a mão está, parece que a pessoa está brigando com a morte para que ela não vá, porque o mundo espiritual é muito real, ela, a pessoa quando ela está partindo dessa vida para outra, ou partindo para a eternidade, ela vai seguir para, para um único caminho, Jesus disse que existe dois caminhos, mas uma única escolha. Existe o caminho da porta larga, que é o caminho da perdição. E existe a porta estreita. Jesus disse que esse caminho não é fácil, mas quem entrar por ele encontra a vida eterna. Foi essa decisão que a Olga tomou na vida dela. Ela entrou por essa porta. A nossa convicção é que um dia nós estaremos juntos cantando louvores como as Sagradas Escrituras diz. E eu sei que as pessoas que, às vezes por, por vezes, encontram dificuldade em entender o texto sagrado, mas o mundo está mostrando essa realidade. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Eu encerro essa reflexão dizendo que a vida que vivemos sobre esta terra é muito breve, chegará ao fim para todos nós. Eu tenho dito que o final da vida de um crente não pode ser um final de tristeza e de sofrimento, porque ele tomou a decisão certa. Mas, por certo, todos nós teremos um fim. Olha o que diz a Bíblia, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Esse texto conta a história de um fazendeiro que ajuntou, acumulou muitas riquezas, se abasteceu de mantimentos, com seus dos seus servos, todas as pessoas à sua volta, ele dizia, tenho de tudo e não me falta nada, tenho dinheiro, tenho riqueza, tenho todas as providências para viver uma vida sossegada, mas ouviu-se uma voz naquele dia, louco esta noite te pedirão a tua alma para quem será a salvação é o bem mais precioso se você ainda não teve o um encontro com Jesus o Carlos falou aqui uma coisa interessante foi num velório que ele teve a oportunidade de conhecer o poder e o amor de Deus Jesus disse que é melhor a casa onde tem luto porque a casa onde tem luto tem reflexão, muito melhor do que a casa onde tem vinho, porque nos passos reis tem vinho, tem bebida forte, mas tem falsidade, tem coisas improdutivas, na casa de luto tem pessoas pensando, refletindo, e por não pensar as pessoas tomam decisões erradas na vida, mas hoje você pode tomar uma decisão certa, se você não tem a Cristo, a oportunidade de Jesus lhe dá de conhecer o plano da salvação. Amém.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 Chains are gone. I've been set free, my God, my Savior.